E aí jovens, olha o garfamento caótico aqui na Tubernard. Quanto tempo né galera? Quanto tempo! Pois é, agora eu tô trabalhando muito E como não tem moto, fica um pouco difícil de, de encaixar um, um, um tempo de, de lazer Pra, pra gravar Produz vídeos pra vocês E olha só, agora eu tô com um Ford Car o HB20 ainda tá em casa, está com meu irmão e trabalha com HB20. Esse aqui é da família da minha namorada. Eles compraram e aí eu tô rodando com o Ford car pra eles, né? Eu pago o, a, a, o carro e, e o lucro é meu, né? E... Cara, tá muito corrido. Estou guardando dinheiro para comprar minha moto. Estou sentindo muita falta da moto. E, mas é isso, né? Espero... Logo, logo aí, ter uma moto bacana, do meu gosto. E vou partir para moto dos meus sonhos, certo? Tudo tranquilo. Ford Casini 1.0, 2018. tá com 56 mil quilômetros. Arredondando, né? Mais um, umas frações aí. Carrinho bom, cara. Cidade, então, nem falha, né? Tá fazendo aí 9, 10, de 9 a 10 km por, por litro, dependendo do, das condições do trânsito, eu tenho mantido essa, esse intervalo aí de consumo com combustível bom. Né? E eu tô indo aqui, por dentro da quebrada, para fugir um pouco do trânsito, que hoje é de novena e na tubernada fica um caos, cara. eu tive muito problema com com um buraco na cidade, com o um carro, já me deu um prejuízo com, com, com a roda, já foi uns, uns 50 reais a semana só de pneu furado e de, de desempenamento da, do aro da roda, mas acho que não comprometeu o alinhamento do, do pneu, eu acho. E é isso, estou gostando bastante do carrinho, tem tem dirigido mais esse do que o próprio HB20 lá de casa porque meu irmão trabalha com ele direto também eu fico mais com esse aqui Me está ruim aqui de passar o cara lá vem chutado não vai deixar nem eu passar oh, louco para que essa velocidade toda aqui? estamos dentro do barreiro meus amigos aqui é um Daqui a é pouco tem esse negócio, mas Mas esse horário até que dá Tá de boas E é isso, assim que Que dá A gente vai e grava um videozinho aqui Um videozinho ali Não tem postado Por causa da correria e pra não postar Qualquer coisa assim, meio bosta Eu prefiro não postar E esse vídeo aqui vai ser Mais pra para vocês não acharem que morri, alguma coisa assim nesse sentido. Mas o canal continua ativo. Só o tempo, nem o esfriei, o negócio que é o tempo mesmo que deu um pouco de corrida. Mas é o sacrifício que a gente tá fazendo. para lá na frente a gente colher os frutos melhores, sabe? Né? Então, então é isso. Tô aqui na, não sei qual o nome dessa rua aqui, mas vai dar aqui na... Vai sair aqui na Pedro Alves Cabral e eu vou conseguir cortar lá pelo lado do ITC. Tem um moto doido pra me ultrapassar aqui, mas não, não pode. Agora eu vou abrir um espaço pra ultrapassar se ele quiser. E é isso. Ó. Gostando bastante do carro um carrinho legal. Ar-condicionado, bluetooth, música e tal, completinho. Só que eu não gostei muito, é onde abre o, o, o porta-malas, que é bem aqui do lado, na direção do joelho. Então, às vezes, acontece que eu vou pegar alguma coisa no banco de trás, então, me arredar, e acabo embarrando em o joelho no botão e o porta-malas abre. E aí, lá vai eu ter que descer do carro para fechar o porta-malas. Então é só esse detalhezinho aí que eu não. Achei meio esquisito. Mas já a gente vai levando. O resto tá tranquilo. Ó, tarde bonito, Belém, depois de uma trégua de chuva. E é isso. Ó, carrinho limpinho. Vou trabalhar de Uber. Não sei se o ângulo da câmera vai ficar bacana, mas tá na testa. Então eu sou um pouco alto, talvez não, não pegue como vocês gostariam, mas no momento foi o máximo que eu consegui para ajustar para vocês e não empatar minha visão também. Então só deu para ficar aí, até baixar um pouco o banco da da altura aqui de costume eu uso, mas está de boas. Espero que, que dê certo. Ó, bem ali, já é Senador Lemos, aqui a minha esquerda é 860. Eu vou seguir direto para Lomas para ir na casa da minha namorada, rapidão. Ah, ainda tem isso. Eu demorei também a gravar vídeo porque eu tinha perdido o cartão de memória da câmera. Eu tinha usado para colocar no, como um pendrive aqui para ouvir minhas músicas enquanto eu trabalho. E acabou que eu perdi, botei na minha carteira, sumiu. Eu acho que achei que tivesse caído pela rua, pela casa da minha namorada, qualquer lugar. Mas outro dia eu fui aspirar o carro, só que eu já tinha aspirado outras vezes, não tinha encontrado. E dessa vez eu encontrei. Fiquei, cara, fiquei muito feliz porque eu tava muito fino com o cartão classe 10, cara, 32 GB. Original, foi quase 100 reais. E ia ser um prejuizão para mim ter que comprar outro de novo. Mas graças a Deus encontrei ele. São Longuinho ajudou aí. E deu tudo certo. Agora encontrei o, o cartão e deu para gravar esse vídeo novamente. Porque a câmera com cartão pirata né, pode danificar a trava às vezes. O, o vídeo sai não sai bacana. A qualidade também compromete por aí vai. Então é isso, jovens. Obrigado a todo mundo aí. Espero... Eu tinha que postar esse vídeo aqui pra, pra dar uma satisfação para vocês que gostam tanto do canal e que apoiam desde o início, né? Um abraço a todos. Olha aqui, isso aqui é um... Bom pra treinar a embreagem, pra não deixar estancar o carro. Mas é isso aí, galerinha. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.